Hoje no Sonho em Prosa eu tô trazendo aqui a Psicodelia Pantaneira com o pessoal do Codinome Winchester. E aí, gente, beleza? E aí, beleza? Sei saber quem sou eu, que não acredito na sorte e vivo brincando com azar. Nunca conheci nenhum deus, mas tem dias que eu quero rezar. Cara, quando eu cheguei a esse termo aí, né, da Psicodelia Pantaneira, eu falei, agora tudo faz sentido. <risos> Porque assim, meu, foi um percurso, assim, a minha, o meu conhecimento do som de vocês, assim, de, tipo, numa lista de 9 MPB no Spotify, chegar a busca versão acústico. É, a partir daí, tipo, falei, não, legal esse som, né, cara? Daí eu cheguei no EP Ocasiões Espaciais, assim, que foi um negócio meio... Falei, caramba, que diferente, né, cara? Que negócio. Para depois, né, tipo, nessa mistura de psicodelia, rock, eletrônico, indie meio brazuca, assim... Aí que eu fui é, cair nessas letras também, né? Mensagem de outras horas, é, vida vazia também, né? Pô, ter um, uma letra massa, para depois conhecer o, o EP de vocês de 2014, o 10% alien lá, né? Que aí já tem tipo, o Paulista, que é um. que aí virou até música de trabalho virou um negócio que sim, sim. bombou, assim, né, cara? E eu achei bizarro isso, né? Então foi todo o um percurso, assim, de conhecer o som de vocês para depois eu, eu descobrir essa, essa terminologia aí da psicodelia, né? Eu falei, pô, agora faz sentido, né? Porque é um, é um misturar de várias coisas, assim, né? É, quem cunhou esse, esse termo aí foi o Clemente, né? É, Clemente. Ah, no, no, a gente fez o Estúdio Show Livre, que é um canal no YouTube, né, que recebe bandas. E o Clemente que cunhou que esse termo aí, que falou, ah, vocês são a psicodelia pantaneira. <risos> e aí a gente, a gente adotou, né, porque, pô, como não, né? Que termo uhum. da hora. Né? Sim. E tem todo o lance, assim, né, do, do Estado que a gente saiu, assim, tem, tem uma influência na gente aqui, quando a gente principalmente convive mais com bandas paulistas, né, que tal, pô, tem a, a gente de outro estado, lá, do Mato Grosso do Sul, tá ligado? Que muitas vezes muitas vezes esquece de falar o Mato Grosso Sim. do Sul. Não, aí Campo Grande Grosso, é uma claro. cena do blues também, né, cara? Aí eu, assim, a galera que não conhece, tipo, acha que, né? Não, aí só tem o som mais do caipira, do sertanejo, não. Campo Grande também tem uma so, uma sonoridade Mas, do blues tô, fortíssima, pô. das bandas indie, né? O Renê, uma coisa, cara. Os uhum. caras, a gente já teve a oportunidade de conhecer algumas bandas que já tem uma, uma certa projeção top, assim, nacional, né? E uhum. quem visitou Campo Grande, mano, pelo menos há uns tempos atrás, né? Enquanto o Renatão tava vivo, enquanto né, o bando uhum. Velho Jack tava uhum. bem na ativa, os caras conhecem essas bandas, velho. Uhum. Da, da cena do blues aí que você tá falando e tal. Pelo menos as bandas maiores que chegaram a fazer parte do circuito, né? De Campo Grande ali e tal conhece mano. Caramba. E respeito assim, o, o Renato e o Bêbados, pelo menos, que a gente trocou ideia. Sim, sim. Com certeza, cara. E, e meu, eu ia perguntar pra, pra você, só o lance de, de cantar, assim, cara, porque você toca batera, né, mano? E, e, e aí, tipo, como é que foi essa incursão ao vocal e tal? Tipo, você começou tocando batera, né? Sim, mano. Eu comecei numa banda chamada Cynical Blues, era um Power Trio e eu fazia backing vocal, né? Na verdade, eu comecei não, eu comecei tocando em bar nessa banda, mas já tive uhum, outros é. projetos, assim, né? Inclusive com o Luke, a gente tinha Beduinos antes, que eu era o batera Sim. também. E a Cynical Blues, que eu comecei a fazer backing vocal. Aí depois, na verdade, é, acho que a gente, vocês me chamaram, né? Pra fazer uma gig cantando. É, tá, o... Começou, não o é FMS, jeito. né? É. Não, não. tipo, eu era batera, mas também cantava, tocava violão, né, e aí os caras me chamaram pra fazer uma gig de vocal e aí fiquei aí, eu fiquei vocal, né, foi meio Sim. Que... isso aí. Não, eu, eu acho massa isso, porque quando eu falei, pô, o cara era batera, daí tipo, ele foi se descobrindo vocalista, e como eu fui fazendo percurso contrário, né, eu fui ouvindo o som de vocês pra depois conhecer a história, né, eu fui conhecer a história recentemente, aí quando a gente combinou de bater um papo, né, falei, pô, mas... <risos> Ouvindo o som de vocês, né cara? Você tem um registro vocal que você faz bem aquelas levadas mais 9 MPB, numa pegada assim, tipo, mais tranquila e tal, e também aquele rock and roll mais alto tal, inclusive com uma influência muito forte do blues na sua maneira de cantar, cara. Total, mano, total. E na maneira, assim, não sei se transmite tanto, né, porque o cara era muito único, mas eu só escrevo música pelo, por ter ido nos shows do Renato, com um grande amigo meu que também é compositor, Teve uma grande influência, assim, mano. E a questão do timbre de voz, cara, eu sou muito eclético, mano. Realmente, uhum. assim, sou um cara que não tenho medo de dizer que sou eclético, assim. Eu escuto de tudo, mano. Então, uhum. é... e na Winchester, eu quero que a gente use tudo, mano. Inclusive, agora, a gente vai começar a ficar mais bravo, né? Porque, uhum. Porque a gente tá cada vez mais bravo, né? Todo mundo tá cada vez mais a flor da pele, mais insano. E a gente quer ser cada vez mais barulhento e gritador, e para isso tem que estudar bastante, né, Se for bagulho de vocal, para não, não se danificar, né? Então fica a dica aí para quem tá assistindo, estude muito, se você quiser cantar, para não zoar sua voz. Pois é, cara, vamos falar um pouco desse percurso aí, até botar o Luciano na conversa também, para trazer as habilidades guitarrísticas dele aí. E pegando aquele material da sessão acústica, né, que vocês, que vocês fizeram em 2018, é, houve toda uma preocupação de arranjos ali também né? Porque não foi pegar aquela música plugada, eletrônica E simplificar pra tocar no violão Não, ela ganhou uma cara nova Todo um cuidado de arranjo e tal Como é que foi isso aí? Dessa vida eu não espero quase nada então, quando a gente veio a ideia né, de gravar o acústico, na época, quando a gente estava trampando com a agência Milk e tal, e a, a gente fez vários ensaios antes para contextualizar as músicas para o jeito que a gente ia tocar no dia, né? É, geralmente a gente usa guitarra com bastante efeito, é, sintetizador, essas paradas, assim... O Napa, ele usa um pad, né, tal, para dar uns efeitos eletrônicos nas músicas, versões elétricas. Mas daí a gente fez essa repaginada no Arranjo, nós mesmos, ensaiando lá no Estúdio Sal, lá. A gente, antes de viajar para o Rio de Janeiro, na né, época a gente estava morando em Campo Grande, é... ficava lá, tarde tarde um tempão lá, desenvolvendo ideias em cima das músicas que já existiam. Né? Não, e, e é legal, assim, né? Tipo... Meu, às vezes é uma coisa simples. Um riff que você coloca no violão ali, né? Tipo, já dá uma outra cara e tal, que eu construindo. Com certeza. Mas aí agora, então, vocês estão ficando mais bravos. Então. Vocês estão ficando mais agressivos. <risos> no o que vocês estão aprontando? Cara, a gente tem... A gente já tinha algumas músicas engatilhadas, né? Que a gente tinha escrito aqui em São Paulo. Já tava preparando para lançar. E a gente tá escrevendo mais músicas também, cara. E... É, não, não nos decidimos ainda se vai sair um EP, assim, propriamente dito, ou se vamos continuar só lançando single, mas a gente quer ser cada vez mais ativo, mano, e fazer o papel de realmente transmitir uma ideia coletiva, assim, saca? É, de exercer uma certa... Uma liderança, né, mano? Para quem tá precisando, assim, de uma voz, né? Para quem fala alguma coisa e também para se expressar, né, que Expressar um momento, sei lá. Recentemente vocês lançaram, né? O Métrica da Vaidade aí. Já é o, o primeiro caminhar aí nessa pegada, talvez mais resistente aí, vamos dizer assim, politicamente também. O que você acha, cara? Cara, é um, é um primeiro passo, assim, a gente como, assim, voltar a lançar músicas. Talvez na temática. Nem tanto, na temática próxima, acho que vai ser mas mais esse lance da do, do novo assunto que vai não é um novo mas um assunto que vai ficar mais pertinente nas músicas agora é, obviamente por tudo que a gente está vivendo por toda, toda essa babaquice aí que rola entendeu e mas pode se dizer que é um primeiro passo para a banda fazia muito tempo que a gente não lançava música fazia muito tempo que a gente não lançava material é. É, muito por causa dessa mudança para São Paulo, que a gente teve que fazer uma readaptação de vida, quase assim, né, tipo, de cada um aqui. E daí agora é a hora da gente lançar tudo o que a gente viveu, absorveu e agora está interpretando de uma forma musical. O que, que vocês acham assim, que, que talvez tenha sido é, que, o que mais modificou vocês nessa estadia em São Paulo? assim, Porque o Campo Grande também é uma cidade é, grande, tem uma, né, uma baita estrutura, muita gente, muitos pensares também, né? Não é uma, não é uma cidade atrasada, conservadora, pelo contrário, né? Mas o que, que São Paulo trouxe aí nesse molho do, do projeto musical de vocês aí para essas novas canções? Caramba, cara! É, cara. Mano... A gente então, passou sim, por mano. muita coisa. É difícil dizer, <risos> velho. Mas é uma cidade muito mais bruta, mano. Sim. Aqui, aqui o bagulho é, é na sua cara, assim, velho. A gente foi tentando conseguir trabalho, né? Foi um negócio assim, conseguir shows, conseguir emprego, conseguir sustentar para valer e tal. É. É... Toda essa, toda essa experiência fora da zona de conforto, né? Que, pô, a gente viveu 20 anos em Campo Grande e tal. Daí agora che, chegou aqui, teve esse choque, vamos dizer assim. Com certeza reflete, reflete nas, nas composições de agora, sabe? Mas também eu imagino que seja, sei lá, um espaço grande para pensar parcerias também. Porque tem muito projeto massa, inclusive com a vibe, às vezes, né? Que de alguma maneira se assemelha com a de vocês, assim. Tipo, rolou algumas aproximações também nesses projetos. Total, mano. A gente veio para cá na verdade com já com uma parceria, né, com a Pindorama, a gente se Pindorama. E aí uhum. partimos daí e acontece que a gente entrou meio que num como o Luke tá falando, num... num período de adaptação de vida aqui, né, mano. É, uhum. a gente eu não tinha uma casa fixa ainda. A minha namorada tava vindo para cá ainda se mudar, saca? Então a gente meio que entrou num loop dessas coisas, enquanto isso a gente estava compondo, a gente estava ensaiando, a gente estava fazendo show. Mas a gente não estava lançando muita coisa, né? Também a gente não estava nessa nessa pegada de buscar é, selos ou gravadora e nada do tipo. Agora que estamos meio que voltando a fazer isso. É. Antes da antes da pandemia a gente estava fazendo bastante show, né, tal e começando a desenvolver realmente esse, essas parcerias, esses, é, esses contatos, assim, né? Tinha, tinha muitas ideias de fit, essas coisas assim, a gente ainda tem, estamos mexendo, mas, bem, daí com essa pandemia tudo foi muito difícil para todos os músicos, galera que trabalha por trás, principalmente, técnicos de som, técnicos de iluminação, caramba todo. Até agora, com essa esperança, da, da, assim, voltar, as coisas voltarem mais ao normal, acho que, que tem muita coisa boa vindo por aí também pra... pra é, e, cara, na verdade, a gente também é meio nerd, mano. <risos> saca? A gente é meio tímido, sei lá, pantaneiro, saca? Do mato. E a gente focou muito estudo tudo, velho. Né? Isso, é. isso é uma coisa que a gente pode falar pra você, velho. desde que a gente... Chegou aqui em São Paulo, a gente tá estudando pra caramba, mano. Eu estudo áudio, né? Uhum. É, agora o Luke tá dando aula também, a gente tá estudando violão, mano. O Luciano também fez uhum. Souza Lima, agora tá na Santa Marcelina. É, tá. O Napa também, ele chegou a trabalhar numa escola de áudio, ele deu aula, saca? É, o Thiago também, ele agora ele tá trampando numa. com os caras de. ele é videomaker também, né? É. E ele tá trampando com os caras lá do, do LoL, mano, que jogam os bagulhos. De esportes lá, mano, tá vivendo uma vida muito louca lá. Cara, então, é, aqui, velho, é, a sensação que a gente tem quando a gente vai visitar a nossa família é que o tempo passa muito mais devagar lá, mano. Uhum. Aqui, sei lá, o tempo relógio mesmo, mais rápido, assim. Sabe a percepção do tempo? Aqui, velho, passa bem mais rápido, mano. Eu acho que o fato também de vocês estarem focados, né? então, com, com objetivos, com obstáculos, que às vezes são complicados, acaba dando esse, é, essa outra percepção do, do tempo, do caminhar. Mas, gente, uhum. eu queria agradecer demais aí essa conversa, desejar boa sorte para vocês, dizer que, assim, né? curto o som de vocês há bastante tempo, então quero aí, estou na expectativa de material novo aí de vocês boa, e que, que, que role aí um pós-pandemia muito bom para vocês, mano. Obrigado pelo convite, hein, Renê? Valeu mesmo. Te agradece mesmo.